Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Dois recadinhos rápidos, por favor, se inscreva e toca o sininho, porque senão a Juliana ela fica enchendo o meu saco. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a primeira edição aí do Planilha Xoxa, né? Nós recebemos aí vários e-mails com planilhas pra gente dar um tapa. Então hoje vai ser aí o primeiro episódio. Fala sério, o vídeo mais fácil que eu já fiz, por quê? Tem coisa melhor, mais tranquila do que dar pitaco nas coisas dos outros? Toca a vinheta aí pra gente começar. de manhã dessas coisas. E a planilha que nós vamos trabalhar hoje é do nosso querido Douglas Augusto Piscininho a careca mais linda de lençóis paulista região. Antes de eu começar efetivamente a dar pitacos na planilha de piscina, o que nós temos que lembrar, pessoal? O Excel ele tem três pilarzinhos básicos que eu gosto de colocar. O primeiro se chama organização da base de dados. Para no segundo você fazer análise para no terceiro você mostrar. Então aqui eu tenho organização, análises com fórmulas e no último aqui eu tenho o que? Os dashboards, os gráficos, toda aquela firula que a gente já viu um monte de vídeo, certo? Então o que nós temos aqui? Uma planilha de acompanhamento de manutenção de maquinária agrícola, certo? Eu tenho o controle aqui do custo de reparos e manutenção, tá vendo? Por mês. Primeira coisa, meu caro Douglas Augusto Piscininho. Esta coisa aqui de ficar replicando abas quando eu tenho a mesma informação é uma baita de uma cagada. Se você tem a mesma informação e, de certa forma, ela já está padronizada no que diz respeito aos rótulos, por que não você não deixa apenas uma aba única aqui, né? E vai colocando as informações embaixo e cria mais uma coluna aqui colocando o mês de referência. Se isso aqui se refere, né, ao mês de maio. Ia colocar aqui o 5 para todo mundo e depois embaixo ia colocar o 6, o 7. Com isso eu elimino essa quantidade de abas que eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Isso aí vai te ajudar na construção de algumas fórmulas. Proc v, que vai consultar a sua base de dados. Soma Cs, conte Cs, enfim. Algumas fórmulas que a gente já trabalhou de análise. Então isso que eu tô falando é organização da base de dados. Então procure né, eliminar essa quantidade de abas aqui por mês e construir uma base de dados única. Ah, mas vai Grande a planilha, foda-se. O Excel tem trocentas mil linhas lá. Outra coisa que eu observei analisando sua planilha, meu caro Douglas. Essas informações aqui de mão de obra, rateio, número de frota, né? Além de estar tá replicado por mês aqui, eu tenho ela em outras, é, em outras abas. Por exemplo, aqui ó, essa aba dados eu tenho também a mesma coisa, né? Aqui, ó. As informações estão aqui. Na verdade, eu não sei se isso aqui é algum backup que você faz, mas eu tô utilizando a planilha que você me mandou. Então, na minha opinião, está uma bosta. Trate de arrumar isso. Então nós estamos mexendo aqui com a organização da base de dados. Então presta atenção, uma boa planilha, né, independente do que você vai fazer, 70% uma boa planilha está na organização da base de dados. A base de dados é como se fosse o Alicerce, né? No fim, depois você pode ter uma casa tudo bonita. Se o Alicerce está podre, a sua casa vai cair uma hora ou outra. Eu acho que eu já falei isso. Então vamos aqui agora. O que é sábado de consultas aqui? Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui, olha, que coisa linda. Douglas já trabalha com todos os ferramentais aqui de tabela dinâmica. É uma planilha bem legal. Vamos àquela série CRM do projeto. E o que que temos na CRM do projeto, meu caro Douglas Piscinini, aqui nos acompanha. Olha lá, eu tenho novamente, né, as informações sendo repetidas. Então o que que eu tenho aqui, ó, rateio de mão de obra, terceiro, peça de terceiro. Se eu já tenho isso na minha base de dados, né? Por que não ir lá buscar? Ah lá, Douglas, outra cagadita aqui, a mesma coisa. Em vez de você jogar as informações como coluna, replica a base por baixo, porque se você for fazer uma análise como esta daqui, ó, é muito mais simples quando você for consultar a sua base para você criar aí o seu dashboard, né? Vamos ver se tá com valor. Olha lá que maravilha, já tá puxando. Ele utiliza o PROC V. Só que aqui você concorda comigo, meu caro Douglas, que você fez outra cagadita normal, né? De quem utiliza o PROC V como se fosse pela metade. Ao indicar o número da coluna, você colocou o número 5 fixo. E a gente já viu em outros vídeos que vai aparecer em algum canto da tela aí de vocês que é possível a gente automatizar isso a partir do CORRESP. Então, se você inserir alguma informação na base, ela vai automaticamente ser preenchida, tá? Então, outro ponto de atenção que eu colocaria, meu caro piscina, é automatizar o Proc V e de novo, né, ajustar a base para baixo, não ficar replicando ela na forma de Colunas. Dá para melhorar isso aqui, Douglas, e simplificar, né? Se eu fosse chutar, você vai ter duas ou três abas no máximo aqui. No máximo, meu Deus! Isso que dá gravar de manhã, no máximo. Uma aba da base de dados, a outra que você vai fazer as suas análises, a outra que você vai mostrar, que são os nossos dashboards aqui, ó. Que ele já montou de forma bastante legal, colocou aqui do lado algumas ferramentinhas, olha que maravilha, ó. Ó, Douglas é, é fino. Wow. Beleza, vamos voltar então aqui no CRM do projeto. A V21 está atrás da minha jaca, então deixa eu posicionar aqui, colocá-la. Vai aqui, se depois você corta essa merda, coloca o... Um... Vamos aumentar aqui para dar o zoom, para nego não reclamar que tá pequeno. Falando em pequeno, um abraço para o meu caro Matheus Maza. Que... Eu não sei o que, que é aquele maldito 8,16 e aquele maldito 2,64, nunca você vai colocar um valor multiplicando na célula a não ser que ele seja realmente fixo para tudo que você vai colocar, porque se por exemplo né nós estamos ali na aba de combustível e esse 2,64 for o preço de combustível, caso você tenha que mexer no preço de combustível, você vai ter que entrar em uma célula, né mexer lá e copiar para todas as outras, e como a sua base não está padronizada, por exemplo você não vai conseguir usar aqueles atalhos de arraste você ia ter que pular esse intervalo aqui ou seja, tá uma merda. Não. O que você tem que fazer Douglas? Você tem que deixar uma célula separada ali em cima, que esta célula do 264, ela vai aqui e vai fazer um vínculo. Então se você precisar mexer em algum desses fatores né, basta você mexer em uma única célula. Né? Então esta também é a dica que eu coloco aí para Douglas Piscininho. E outra coisa né, que eu tinha visto aqui, procure sempre diferenciar as células de entrada, ou seja, aquelas que eu posso mexer, das minhas células de saída. Por exemplo, olhando a sua planilha aqui, eu não sei efetivamente aonde eu posso inserir dado. Por quê? Tá tudo a mesma coisa. Então, o que, que eu faria? né? Nas células que eu posso inserir, como esta célula I3 aqui que tem o 100% fixa, ou você pinta, você diferencia, onde você pode mexer você pinta, onde você não pode mexer você deixa em branco. Fica à vontade se você quer pintar ou não quer pintar. Voltando aqui também, olha lá, célula H3, meu caro Douglas. Por que, que esse 25 mil né tá aí dentro com essa célula? Não seria muito mais interessante em uma coluna aí você ter o valor e na outra por exemplo a multiplicação? Né no caso se esse 25 mil então olha que legal a parte de consulta né aqui está como valor. Mas provavelmente esse valor de 25 mil que é um período de trabalho, né se eu não estiver ficando louco estiver dando pitaco errado ele já deve estar em alguma né em alguma aba da sua base de dados. Então basta você fazer uma consulta a partir por exemplo do PROC ver nas outras abas e trazer esse 25 mil. Se você eventualmente incorporar as suas mudanças, mande a planilha pra gente novamente para mostrar como ficou. Então beleza, finalizando o vídeo de hoje, não sei se vocês notaram, né, mas as minhas principais considerações estão na organização da base de dados. Fico até repetitivo esta merda. Então, um beijo especial hoje para o meu caro Douglas Piscinim, que foi a minha cobaia, certo? Espero que tenha agregado alguma coisa, Douglas. Um beijão, um abraço para todo mundo aí na minha grande lençóis paulista.